E se eu te disser que a oração não é algo que se faz, mas um lugar que se vai, você acreditaria? E se eu te contar que existe um lugar que Deus se encontra com seus filhos, igual se encontrava com Adão e Eva lá no paraíso, você também acreditaria nisso? Obrigado por ter dado play. Eu sou o Bujak, sou pastor e professor. O vídeo que você está assistindo é um recorte dos melhores momentos do nosso pequeno grupo que ocorre por videoconferência todos os sábados às 16 horas. Quer participar com a gente? É de graça. Se quiser participar, entre no nosso grupo no Telegram ou me chama no WhatsApp. Os links estão na descrição desse vídeo. Bom, você precisa saber que a oração também é um lugar que nós vamos. Isso é uma tese interessante. Eu ouvi isso do Ariovaldo Ramos. Ele diz o seguinte, que a oração não é uma ação apenas. E o Ari diz o seguinte, que a oração é um lugar que nós vamos. Por que, que é um lugar que nós vamos? Porque é um ambiente que não é um ambiente normal. Por que não é um ambiente normal? Vamos lá. Vocês se lembram quando Deus mandou construir um tabernáculo? E ele, ele mandou Moisés construir um tabernáculo e ele deu a, as medidas e, e toda a estrutura, que a arquitetura que deveria ter esse lugar chamado tabernáculo, todos se lembram disso? Bom, o que que acontecia no tabernáculo? O tabernáculo era o um lugar de adoração. E o que era adoração? adoração era a entrega de um animal em favor da expiação do pecado das pessoas. Quando um animal morria, ele morria no lugar de uma pessoa, então ele espiava a morte e o pecado de alguém. Então ele transferia, havia um gesto, você colocava a mão na cabeça da pessoa, da, da, do animal, e o animal recebia a sua condenação. O que isso significa em termos práticos? Significava que naquele momento a glória do Senhor não te destruiria. E por que, que a glória do Senhor não te destruiria? Não te destruiria porque você agora não tinha, você estava purificado e podia entrar na presença de Deus. E Deus elegeu, dentro um povo, uma tribo deste povo para fazer esse trabalho. Então o tabernáculo era esse lugar, esse lugar de oração. E havia a tenda do encontro, quando Moisés e Josué encontravam com o Senhor, quando a nuvem baixava, a glória do Senhor via, e Moisés recebia as instruções do Senhor, mas o local de adoração da comunidade era o tabernáculo. Aí, o tabernáculo é uma figura de Cristo, porque o é terno tabernáculo em que a presença de Deus se faz manifesta e o homem, ou seja, existe a ligação entre o céu e a terra. É exatamente nesse lugar que nesse, nesse lugar aqui que tá que está aqui na, na, na sua tela, nesse lugar aqui, nesse lugar aqui. É que existe um vácuo onde a glória de Deus e a, o homem, o ser humano, a mulher, se encontram. E ambos, e ambos podem conviver em paz. Esse espaço aqui tem um nome. Esse espaço se chama Cristo, que é agora o nosso tabernáculo. Por isso que nós chegamos diante de Deus em oração. Então, quando nós oramos, nós vamos é, a um lugar chamado Cristo. Cristo é um ambiente em que nós estamos, que nós estamos nele, ele está em nós, mas também é um ambiente onde o céu e a terra se unem. Então quando nós oramos, já dizia o doutor Russell Shedd, quando nós oramos, nós não sabemos se foi o céu que desceu ou se foi a, a, a igreja que subiu. Toma aquela canção, eu não sei se foi o céu que desceu ou se foi a igreja que subiu. Por quê? Porque é uma fusão de dois ambientes que antes estavam lá no jardim e foi desfeito por conta do pecado dos seres humanos de Adão e de Eva e depois é, esse esse esse elo foi rompido e por esse elo ser rompido esse elo voltou a funcionar outra vez em Cristo. O tabernáculo era uma sombra daquilo que viria no futuro. Então o tabernáculo foi apenas um, uma um arquétipo daquilo que seríamos ou ou, uma, ou um desenho, uma sombra daquilo que nós teríamos no futuro. Então, quando nós oramos, nós estamos escondidos em Cristo Jesus. E nós não somos destruídos pela glória de Deus, porque a glória de Deus, em contato com o ela vai destruir destruir completamente. Por quê? Porque nós estamos num lugar. Nós estamos num lugar. E esse lugar é Jesus. Jesus é o lugar onde nós descansamos. É o lugar onde nós nos encontramos com o nosso Pai. É incrível como nós negligenciamos constantemente isso na nossa vida de oração. Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de planejamento. Gostou do vídeo? Assine o canal, dê um like, compartilhe agora nas suas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Ah, muito obrigado por ter dado play.